Toda glória e toda honra seja para Ti E eu creio que Tu tens algo diferente a realizar aqui, Senhor Eu louvo o Teu nome desde já por aquilo que Tu vais fazer Pelas libertações, por tudo Ah, Jesus, porque Tu és grande, Senhor, e a Tua palavra não falha Eu louvo e Te agradeço em nome de Jesus Amém Antes de nós virmos aqui, eu inclusive conto aqui um testemunho aos irmãos Deus usou o pastor lá, em nossa igreja, nós estávamos ali em torno de 3 mil pessoas, e o pastor levantou e disse, Deus está me mostrando aqui uma família de 3 pessoas, que irá viajar na semana que vem, e Deus me diz mais, Ele disse que essa viagem vai acontecer na quarta-feira, aonde está esta família? E era eu, a minha esposa e a minha neném, que iríamos viajar na quarta-feira, Deus disse, estou dando hoje um livramento de morte para essa família, o diabo vai tentar ceifá-los, porque algo Deus irá fazer, deu exatamente conforme Deus falou, entre as viagens que antecediam a nossa, o avião explodiu a turbina, e glorificado seja o nome do Senhor, Deus não permitiu que nós estivéssemos neste voo, amém, nós perdemos o voo e Deus fez algo grande. E o diabo lutou, mesmo assim de lá aqui, eu fiquei enfermo no avião, e só Deus para dar graça, irmão. O diabo lutou com todas as forças, e sabe por quê? Porque Deus tinha uma palavra para te dar essa noite. Diga para o irmão que está do seu lado, não saia sem a sua vitória hoje daqui. Recando e e E eu profetizo agora a glória dele sobre a tua vida desde já. Porque Deus irá tocar a sua vida, Deus irá tocar a tua casa, Deus irá desmascarar Satanás aqui hoje. Os planos dele na tua vida caem hoje por terra, porque a glória de Deus está descendo aqui. Renai, me cala, barraia, sério, Eu sinto a glória de Deus, sabe por quê? Porque ele vai tocar você. Nós lemos aqui que Satanás, ele é o pai da mentira. É ele quem deu a origem à mesma. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que ele mentiu desde o princípio, a começar pelos anjos. Com a sua mentira lá no céu, ele convenceu boa parte do céu, a se rebelar contra Deus. E nos diz a palavra, que esta parte do céu foi lançada de lá, que hoje são os demônios que estão aí para destruir a minha e a sua vida, ele mentiu desde o princípio, ele mentiu para Adão e Eva, quando Deus disse a ah, Adão e Eva, olha não coma, coma qualquer coisa desse jardim, menos do fruto da árvore, do bem e do mal, mas Satanás mentiu a Adão e Eva e disse a ele, olha é mentira, Deus está mentindo, Você não, vocês não vão morrer coisa nenhuma, quando vocês comer deste fruto, vocês vão ser tão inteligentes quanto Deus, não caia na conversa piada de Deus, coma deste fruto, e ali, tanto ocorreu a morte espiritual de Adão e Eva, como também posteriormente, voltaram ao pó, morrendo também fisicamente, ele mentiu para Caim, quando Caim entregou a sua oferta, a oferta esta que não foi aceita por Deus, e parece que eu vejo Satanás chegando a Caim, é, e dizendo, olha, o único meio de você... Reverter essa situação é matando o seu irmão, e Caim vai e mata o seu irmão, ele mentiu para Josué quando ali no livro de Zacarias capítulo 3, ele se apresenta para acusar a Josué para a, a dizer, Josué, tu não é digno de nada, porque você é pecador, porque você é pó, porque você é cinza, Des, desista deste evangelho desista de tudo isso que você está planejando fazer para o teu Deus, porque você não é digno, e diz a Bíblia que Deus se apresenta e repreende, dizendo, cale a boca Satanás, porque esse este é um tição tirado do fogo, e ele não apenas mentiu demais, como nosso adversário continua a mentir nos dias de hoje, ele tem várias formas de fazê-lo, e dentre essas várias formas, ele conta mentiras trabalhando em nosso coração, ou até mesmo assoprando na nossa mente, Mentiras ou então utilizando e usando pessoas para nos desanimar, e essas pessoas muitas vezes estão dentro da igreja, sentado lado do seu banco, ou quem sabe até mesmo dentro da tua casa. E você ouve as pessoas é, é, tentando te enganar através de Satanás, tentando fazer você desistir da chamada que Deus tem na sua vida, e às vezes você, você não se dá conta, mas é o teu adversário mentindo para você e tentando fazer você desistir da chamada, ou desistir de um sonho, ou desistir de algo que Deus tem para a tua vida. O inimigo de nossas almas, ele tem vários métodos para nos contar as mentiras certas. Ele é muito inteligente, ele é muito astuto, ele tem formas de estudar você. E nós vamos falar sobre alguns desses métodos, o primeiro deles é estudar o seu ponto fraco. E cada um de nós temos um ponto fraco e não adianta você dizer que é o super crente, o super irmão A irmã que ora demais e que não, está, é, não tem problema Não, jamais eu vou cair porque eu sou uma mulher de oração, eu sou um homem de oração Não irmão, você tem um ponto fraco e o inimigo estuda este ponto fraco E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos vários exemplos deste da qual nós estamos tratando aqui por exemplo, Ananias e Safira tinha um ponto fraco, e o adversário estudou este ponto fraco, e qual era este? Era o dinheiro, por causa do dinheiro, estes dois Ananias e Safira mentiu e foram mortos, por causa do dinheiro, ainda assim nós vemos também Balaão, Cujo ponto fraco era o dinheiro e a palavra do Senhor diz que Satanás estudando este ponto fraco usou balaque e diz assim, olha... Balaão, desista deste negócio de profeta, porque ser profeta não dá dinheiro, ser profeta não dá status, ser profeta não não, não vale a pena. Então faça o seguinte: olha, eu vou lhe dar dinheiro para você profetizar contra o povo de Israel. E nós vemos a desgraça que sobreveio sobre a vida de Balaão Por quê? porque porque o inimigo estudou o ponto fraco daquele homem, mais adiante você vê que ele morre à espada, nós vemos aí outros com pontos fracos, como Davi, como Sansão, como Salomão, que o ponto fraco destes homens era mulheres, diz a Bíblia, você vê Davi, o que aconteceu com ele, por causa deste ponto fraco homem, segundo o coração de Deus, Davi não era qualquer um, mas por causa daquela mulher Beth olha o que ocorreu na vida deste homem, porque ele não vigiou, quem sabe o orgulho bateu na porta do coração deste homem, e ele dizia, eu sou adorador, eu sou o segundo homem, o segundo coração de Deus, e quem sabe ele se achava demais, o diabo falou assim, eu te conheço Davi, eu sei qual é o seu ponto fraco, e é através dele que eu vou contar a mentira certa para você, e destruiu a vida de Davi, Davi se levantou, mas nós sabemos o preço que ele pagou, o mesmo Salomão homem, que nunca houve, nunca haverá homem mais sábio do que ele e ele se enganou na própria sabedoria e diz a Bíblia que o diabo contou para ele a mentira certa e ele foi parar com mulheres estrangeiras e teve o seu reinado destruído por causa da mentira de Satanás em sua vida, você vê o que aconteceu com Sansão quando ele se apaixona por Dalila e ele se achava forte demais e ele achava que não tinha problema e que ele sempre conseguiria dar a volta por cima, mas o diabo conseguiu enganá-lo, conseguiu mentir a ele, destruiu a vida de Sansão, quem sabe Sansão tinha uma carreira extraordinária pela frente, mas o adversário o destruiu, todas as formas terminam de forma trágica, já nós vemos também o ponto fraco na vida de, de alguns homens que se chama poder. O ser humano, ele é viciado em poder e a ideia de exercer o domínio sobre outras pessoas parece ser muito sedutor e por causa da sensação de poder, o ser humano, ele quer passar por cima dos outros. Por causa da sensação de poder, o homem, ele quebra princípios, ele mente, ele oprime, ele faz tantas coisas. E um exemplo disso na Bíblia é uma mulher chamada Atalia. Esta mulher chamada Thália era mãe do rei Acasias e quando Acasias estava doente, diz a Bíblia que ela começa a matar toda a descendência real, para que ela ficasse com o trono, tudo por causa de quê? por causa do poder Satanás chega aquela mulher e diz, olha, você vai deixar o poder de Acasias para outros, não, saia matando todo mundo, saia destruindo a vida de todo mundo, porque quando este homem morrer, você ficará com o trono, o inimigo Soube trabalhar no ponto fraco daquela mulher Que era o poder Ela queria poder e eu vejo o adversário soprando nos ouvidos dela E ela simplesmente caindo na astuta cilada de Satanás E nos dias de hoje não é diferente Quantas pessoas estão ansiosas pelo poder dentro da igreja É diácono matando presbítero, é presbítero matando pastor É pastores por aí matando profeta É um demônio irmão, ele está mentindo na igreja Mas hoje ele está amarrado no poder do sangue de Jesus a segunda tática que ele usa para contar a mentira certa é trabalhar na mente. Porque trabalhando na sua mente, através dela ele desvia a sua atenção. E nós podemos desviar a nossa atenção da perfeita vontade de Deus para coisas boas, mas colaterais. O real inimigo do que é melhor não é o pior. O diabo jamais vai utilizar... Simplesmente o pior para te enganar, não Ele usa o bom Ele usa o que é intermediário Ele não vai desviar sua intenção para o pior, não Ele não vai desviar sua atenção para o pior pecado Para a pior cilada, não Ele vai colocar no seu caminho as pequenas pedras Porque o real inimigo do melhor não é o pior É aquilo que parece ser bom bom, e Deus ele está dizendo, olha não desvia o seu foco, porque quando nós olhamos ali em Mateus capítulo 14 verso 30, nós vemos o adversário desviando o foco de Pedro, Pedro andava sobre as águas e ali era para acontecer algo muito maior do que aconteceu, já é um testemunho para a gente, saber que Pedro saiu e andou sobre as águas, mas é um testemunho saber que ele afundou no meio do caminho, Deus tinha algo maior do que aquilo para fazer, mas o adversário desviou o foco, desviou o foco, Deus está dizendo, não perca o foco, para não ter a mente dominada, porque quando o nosso adversário domina a nossa mente, ele transforma o nosso coração, ele muda o nosso coração, a mente é o maior campo de batalha na vida espiritual, é através da mente que Ele faz todas as coisas É através da mente que Ele nos destrói Que Ele nos corrompe Que Ele nos entristece Que Ele nos deixa deprimido É através da mente que Ele faz você desistir do seu ministério Que Ele faz você marido trair esposa, esposa trair marido É através da mente que Ele faz com que você cometa pecados fora do casamento É através da mente que Ele faz você puxar o tapete do teu irmão É através da tua mente Então Deus está dizendo eu quero hoje lavar a tua mente com o meu sangue, com o meu sangue, com o meu sangue, com o meu sangue, erga a tua mão e adore a Deus e peça a Deus, lave a minha mente com teu sangue, o que é que tem que estar em nossa mente? Para que Satanás não encontre brechas para nos destruir A Bíblia diz em Filipenses 4, versículo 8 Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro Tudo que é amável, de boa fama Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai Aí eu pergunto para você, nos seus pensamentos, tudo que você pensa é verdadeiro? Faz parte da verdade das coisas que você pensa, tudo o que você pensa é honesto, é honesto pensar as coisas que você pensa durante o dia, a Bíblia diz também, tudo o que é justo, que é puro, aquilo que nós estamos pensando durante a manhã, durante a tarde e durante a noite é justo, é puro, agrada ao Senhor, há alguma virtude nas coisas que nós estamos pensando, será que há algum louvor nos nossos pensamentos, a Bíblia diz, nisso pensai, nisso pensai, Deus hoje está nos preparando para uma batalha, para uma guerra, porque nesses últimos dias Ele vai tentar nos tirar do foco, Ele vai tentar nos enganar, Ele vai mentir para nós, mas hoje Ele te trouxe aqui para abrir os seus olhos... Deus hoje está dizendo assim, Satanás preparou uma cilada para você cair. Mas depois deste culto, ele não vai conseguir te derrubar. É irmão, ele é astuto. Agora olha aqui, próximo método para que ele conte as mentiras certas para você. Após desviar a sua atenção do foco, ele torna a tua mente dobre ou seja, duplicidade de mente, irmão isso está na Bíblia, está na Bíblia, Tiago capítulo 1 verso 8, e Tiago 4 versículo 8, diz assim, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, vou repetir, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos inconstância, com a própria Bíblia, a Bíblia diz, não sejais como meninos inconstantes, que é levado por todo o vento de doutrina, a Bíblia nos ensina a não ser como meninos inconstantes, o que é ser um menino inconstante? Hoje eu estou crente, amanhã eu não estou, hoje eu estou espiritualmente muito forte, eu estou dando glória a Deus na igreja, eu estou dando aleluia, eu estou batendo o pé no chão, eu estou pisando na cabeça de Satanás, mas no outro dia eu estou desanimado, eu estou pecando, eu já não estou querendo ir para a igreja, aí eu vou para a igreja um, uma semana inteira, um mês inteiro forte, firme, tomo ceia na igreja, mas ao outro mês eu desapareço da igreja, ninguém sabe onde é que eu estou, aí no dia da ceia eu não apareço, aí outro mês eu quero ser crente de novo, e naquele, naquele mês eu congrego, mas depois eu desapareço de novo, será que o pastor não tem nenhuma ovelha aqui, que é mais uma, assim eu acredito que aqui não tem, não existe isso, lá tem lá para aquele lado né irmão, é mentira dobre, hoje ele quer estar numa igreja, amanhã ele quer mudar para outra, um dia ele é uma coisa, outro dia ele é outro, um dia ele é muito crente, outro dia ele acha que não precisa ser e Deus está dizendo assim, eu não quero ninguém aqui de mente dobre, eu quero filhos constantes, com a fé de pé, porque Deus não pode te pegar na vinda dEle, com a mente dobre, inconstante, sem fé, Deus hoje quer te dar um renovo, cujo você nunca mais vai tropeçar, nunca mais você vai estar tá com o pé na frente ou atrás, Deus está dizendo, é hora de levantar, porque eu tenho uma obra contigo na terra... É hora de andar para frente, para frente, para frente, olhando para o alvo, para o alvo. Ei, meu filho, para com esse negócio. É um dia que está chateado com o pastor. Outro dia está com chateado com o líder da igreja. Outro dia quer desviar porque o fulano falou mal de você. Pelo amor de Deus, isso é mente dobre. Deus está dizendo assim, olhe para mim, olhe para frente, olhe para o alvo. Nunca houve antes tanta gente com a mente dobre nas igrejas. Quer prova disso? 10 Milhões de pessoas desviadas. Isso é uma estatística, irmão. 10 milhões de pessoas desviadas. Sabe o que o Brasil está virando agora? Evangélicos não praticantes. Antes era católicos não praticantes, e agora está revertendo. Agora evangélicos não praticantes. A nossa nação está uma vergonha. Você só tromba pessoas na rua que era crente, mas pior do que isso, agora eles se acham crentes mesmo sem estar na igreja. Mente dobre. Mente dobre E há alguém aí, um grande líder Ou melhor dizendo, um líder que caiu Que agora ele não tem mais igreja Ele não tem mais placa Ele não tem mais nada Mas ele se, se intitula um grande líder E faz com ele discípulos Um grande escritor E agora ele está pregando Para que a igreja? Você não precisa de ser de ir para a igreja Para ser crente, para ser lavado, para ser remido Mas é isso que a Bíblia diz E aí com isso crente fica em casa começa a enfraquecer, não tem Bíblia, não tem palavra, não tem louvor, não dá para ir para o céu assim, não é isso que a minha Bíblia diz, mas assim está, uma geração de crentes com a mente dobre, são pessoas inconstantes levadas por qualquer vento de doutrina, mas hoje Deus está aqui para te dizer, eu irei abrir os seus olhos e Satanás irá ser destruído em nome de Jesus... A próxima tática para te enganar com a mentira, é que ele jamais vai contar para você uma mentira descarada. E aí eu faço uma pergunta para você. Satanás conta mais verdades ou ele conta mais mentiras? Quem acha aqui que ele conta mais mentiras, levante a mão. A maioria acha que ele conta mais mentiras. E eu estou aqui para te contrariar. Ele fala muito mais verdades do que mentira. Você sabia disso? Mas irmão, como é que é esse negócio? Se ele é o pai da mentira Pastor, se Satanás é o pai da mentira Como é que ele conta mais verdade do que mentira? Eu te explico Ele nunca vai te enganar Começando a contar a você uma mentira Primeiro ele vai falar muita verdade para você Para depois ele vir com a mentira Quer um exemplo? Se ele tem que te contar dez histórias para você, para te convencer de algo, nove delas vai ser verdade. E nunca na Bíblia você vai ver, ou raramente você vai ver, a não ser que seja um crente muito fraco. Porque na Bíblia você também vê crente fraco. Então ele já chega contando a mentira e já leva aquele crente direto para o inferno, contando mentira e aquele crente vai embora. Mas geralmente, na maioria das vezes, ele aparece contando uma verdade. E no meio de várias verdades, ele aparece com a mentira, com a mentira. Adão e Eva, olha esse fruto é muito bom. Se você comer agora tu não morre não e não ia morrer, ali não ia morrer mesmo. O diabo estava falando a verdade, eles estava esperando que a morte seria física. Mas para convencer Adão e Eva de que eles tinham que comer aquele fruto, falou algumas verdades. E de fato, quando eles comeram, eles falaram, ah, Deus é um mentiroso mesmo, porque Deus falou que eu ia morrer. E mais verdade, Satanás disse assim, ó, oh, vocês vão ter, ser tão inteligentes como ele. Você vai ter uma visão diferente do mundo. Ele mentiu? Não. Depois de comer o fruto, Adão e Eva de fato, começou a ver o mundo como Deus via. Enxergaram que estavam nos... Satanás mentiu? Não. Ali ele estava falando a verdade. Mas a mentira estava no meio dessas verdades A mentira estava ali porque eles morreriam Tanto espiritualmente como depois fisicamente Mas ali na hora, aparentemente, era só verdade Não era assim, só verdade E é assim que ele faz, e é assim que ele faz Se o nosso adversário quer destruir o teu casamento Você acha que ele vai mentir para você? Ele vai dizer assim, rapaz, tua mulher não é, não é fácil não Realmente, irmão, ela não é fácil rapaz, olha, tua mulher, ela falou isso e isso para você, ela tem uma língua meia solta, às vezes é verdade, ela tem uma língua solta, ela te chateou, várias vezes, mulher, esse homem, ele não gosta de trabalhar não, isso né? às vezes ele está falando a verdade, porque ele sabe que seu marido não gosta de trabalhar, não tem esses casos aí, ou então ele vai dizer, mulher, esse homem aí, ele quer saber de, de ser muito crente não, você precisa de um homem mais espiritual, mais que ele não quer que você hora para sua esposa, ele quer que você desista dele, então ele vai dizer muita verdade sobre o seu marido, ele vai dizer muita verdade sobre a sua mulher, aí ele, depois dele te convencer, que você vai dizer realmente minha mulher é tudo isso, e para a mulher ele vai dizer e realmente, olha seu, seu marido é tudo isso daqui, aí ele vem com a mentira, porque aí você já está realmente convencida de que há algo melhor para você, do que aquilo que Deus preparou para você, aí ele vem com a mentira, e na mentira, ele diz assim, tem coisa melhor para você, tem uma família melhor para você, tem um homem melhor para você, tem filhos melhores do que os seus, e aí ele arrebata e destrói a tua casa, então lembre-se sempre, diga para o irmão que está do seu lado, de 10 histórias, diga para ele, de 10 histórias, nove serão verdades, e uma será mentira, não esqueça nunca mais isso na sua vida que você está ouvindo hoje. Porque se você não esquecer nunca mais disso que você ouviu aqui agora. O teu adversário não vai te enganar até o último dia da tua vida. Ele poderá contar muitas verdades, mas Deus irá revelar na hora certa a mentira. E ele será desmascarado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Se você acredita, erga a sua mão e adore a Deus. E agora nós vamos aqui resumir algumas mentiras que ele vai contar no meio do caminho. E a primeira delas é dizer que você não tem tempo. Você sempre vai acreditar que as suas coisas são prioridade. O teu adversário vai sempre tentar te convencer de que evangelizar é para depois, de fazer a obra de Deus é para depois, de vir fazer a escola dominical é para depois. Ah, fazer não, é para depois, fazer a obra é para depois, amar é para depois. Consertar sua vida diante de Deus é para depois. Ele sempre vai dizer que você não tem tempo, mas a Bíblia diz em Mateus 6:33, "Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Deus vai acrescentar na tua vida." Outra mentira é: "Desista da sua santidade total, é impossível viver" Sem pecar, quantas vezes ele não te disse isso, hein? Eita, essa mentira aqui é muito contada. Quem aqui que nunca pensou isso? Desista da tua santidade total. Isso não dá. Isso aí é para Jesus Cristo. Jesus é quem foi santo. Ninguém é santo. Não dá para eu ser santo. Aí com isso ele te convence de que você pode pecar um pouquinho, porque é impossível viver sem pecar nem um pouquinho mas será que é isso que Jesus ele ensinou, Por quê? porque Ele quer te afastar de Deus, e para te afastar de Deus, diz a Bíblia que o muro entre nós e Deus é o pecado, então se Ele te convence que não dá para você ficar sem pecar, Ele simplesmente coloca uma separação entre Deus e você, porque Deus e pecado não dá certo, Espírito Santo e pecado não dá certo, o Espírito Santo não pode habitar em um templo sujo, não dá, ou habita em mim o pecado ou habita em mim o Espírito Santo, eu não posso, o Espírito Santo não consegue conviver com o pecado, quando eu deixo o pecado entrar na minha vida, e se apossar de mim, eu coloco para fora de mim o Espírito Santo, e com essa mentira, o nosso adversário tem enganado a muitos, mas a Bíblia diz em Gênesis capítulo 17, 1, anda na minha presença, e ser perfeito. Gálatas 5,16, andar em espírito e não cumprireis com a vontade da carne, é possível viver sem pecar? Sim, você pode até algum dia cometer pecados, mas viver no pecado não, viver no pecado não é por isso que o adversário está convencendo tanta gente, dentro da igreja, a viver no pecado, é por isso que nós vivemos uma geração, que não tem temor de Deus, porque outrora, quando uma mocidade, por exemplo, cometia um pecado, na santa ceia, estava na frente, convence... confessando o pecado publicamente, era assim ou não era? Eu ainda sou desse tempo, pareço ser novinho, mas eu ainda sou desse tempo, que assisti Tanta gente confessar pecado na frente da igreja em lágrimas, hoje isso acontece, não se vê mais, sabe por quê? Porque o mentiroso do cão convenceu a igreja que pecar é normal e que viver no pecado, isso aí acontece, e hoje o pecado é tratado dentro das igrejas de maneira normal, as pessoas acham que vai ficar em pecado dentro da igreja e não vai ter juízo com Deus. Olha, vamos casar e está tudo certo. Quem disse que casamento com, arruma pecado? Não, você tem que se arrepender de que você fez lá atrás. Porque se você acha que você vai ficar nesse pecado aí, daqui a 5, 10 anos do caso, está tudo certo? Errado. A Bíblia diz assim, que aquele que se arrepender, confessar e abandonar, alcançará misericórdia. Se você acha que chega aqui na Santa Ceia, meu filho pede perdão a Deus e ceia, depois volta a pecar, pede perdão a Deus e ceia, volta a pecar, Deus não se deixa escarnecer, e Deus está dizendo assim, você está sendo enganado por Satanás, Deus hoje está dizendo assim, tem que abandonar, confessar o pecado para alcançar a misericórdia, quantos aqui estão entendendo a palavra de Deus? Hoje a mentira está caindo por terra, hoje, quer saber outra mentira? Deu irmão? É o teu adversário e precisa ser eliminado. Essa mentira é terrível. E ela existe dentro da igreja. O teu irmão é o teu adversário e precisa ser eliminado. Ah, pastor, recalabachere, miandarabaxere. Quantos, hein, que já não bateu na tua sala para apontar o outro, para dizer o que o outro fez, para dizer isso. É gente que acha que tem que eliminar os outros. É o meu inimigo é o meu adversário, eu vou entrar dentro da salinha do pastor e eu vou eliminá-lo, Deus está dizendo para você, não é assim que funciona, ore pelo teu irmão, Renai, a chobre, a raia cai Deus está falando aqui hoje, o teu irmão não tem que ser eliminado... O teu irmão tem que estar debaixo do teu joelho Você precisa de orar pelo teu irmão O teu irmão está fraco Mas o teu irmão não é porque ele está fraco Que você tem que acabar de eliminá-lo Que você tem que acabar de destruí-lo Hoje Deus está apontando a mentira de Satanás E ele está dizendo, esse irmão não é para ser destruído Ah irmão, tira, tira esse irmão da igreja Coloca para fora Expulsa, exclui do tempo meu filho não é assim que funciona é uma ovelha a igreja tem que orar a igreja tem que pedir pela salvação Deus está falando aqui hoje cantor e raiz e raiz e tem coisa aqui irmão, que não está no esboço não, mas eu tenho que falar aquilo que Deus manda, não é aquilo que eu quero, eu não estou preocupado se eu volto aqui, se eu não volto, meu irmão, Deus me chamou para ser profeta, eu tenho que obedecer a Deus, e Deus está dizendo, esse irmão não é para ser eliminado, ora por ele irmão, Pague o preço por ele, porque Deus hoje está dizendo, eu irei levantá-lo na minha obra, eu irei levantá-lo na minha obra, e quando Deus levanta é algo tremendo meu filho quando Deus levanta, Ele santifica, Ele purifica, Ele faz milagre, Ele levanta como pregador, como cantor, porque Ele faz como Ele quer, porque Ele limpa o pecado, Ele santifica, Deus está passando aqui hoje, outra mentira que Ele conta, é que o gramado do vizinho é mais verde que o seu, sabe por que, que Ele diz isso? é um ditado popular, não é? É, teu adversário ele usa ditado popular para destruir sua vida também. Ele está sempre dizendo para você que o que é dos outros é melhor do que aquilo que é teu. Ele quer te convencer que o carro do irmão é melhor que o teu. Ele quer te convencer que a mulher do outro é melhor do que a sua. Ele quer te convencer. De que o que é dos outros, que a casa do outro irmão é melhor do que a sua, e de que tudo que é dos outros é melhor do que o seu. Mas olhe para cá e é mentira, sabe por que, que é mentira? Porque Deus só te dá aquilo que você tem condições de sustentar. E se o seu carro não é melhor do que o seu irmão, do que o carro do seu irmão, aparentemente é porque ele sabe que o que você pode sustentar é o que você tem. Então você erga a mão para os céus e adore a Ele, porque o diabo quer te tornar um invejoso. O que, que a Bíblia diz? Olha aqui, Hebreus capítulo 13, verso 5. Seja vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei. Contentando-se com o que você tem. Primeiro Timóteo diz o seguinte, tendo porém sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes é a Bíblia que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo, tendo porém sustento, com que nos cobrirmos, estejando, estejamos com isso contentes, Filipenses 4,11, não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com que tenha. o que eu tenho, mas o que é que o nosso adversário sempre está dizendo? Que você não tem aquilo que você precisa, ele quer te convencer que você não, não pode ser feliz apenas com aquilo que você tem, ele é mentiroso, sabe o que Deus está dizendo aqui? Aprenda a abençoar o pouco que você tem, para que eu possa te dar o muito, porque quando nós nos contentamos e sabemos agradecer a Deus, aquilo com aquilo que nós temos, Deus começa a prosperar, de repente você troca o carro de, de repente você troca a sua casa De repente Deus começa a te abençoar como nunca antes Mas o nosso adversário sabendo que a murmuração nos afasta de Deus Ele faz com que nós não estejamos contentes com aquilo que nós temos E quando nós não estamos contentes e agradecidos com aquilo que temos Deus jamais nos prospera Deus está, está aqui abrindo o jogo com você Deus está aqui revelando a astúcia do inimigo na tua vida, tem gente aqui que Deus tem bênção, Olha, grande para a tua vida Mas está travada há tanto tempo Porque você está sendo enganado por Satanás Porque você está vivendo uma vida de murmuração O diabo tem te convencido que sua vida é uma coisa difícil É um negócio que não se aguenta e não se deve aceitar E você está na murmuração E Deus dizendo, eu tenho vitória, eu tenho milagre Eu tenho promessa, eu tenho prosperidade Por isso que hoje, Deus está está falando com você, porque ele tem coisa grande para a tua vida ele tem coisa grande para a tua casa a vida de pessoas hoje vai começar a se transformar nessa igreja Deus vai começar a prosperar, crente aqui depois desta palavra se você crê, comece a receber porque Deus está falando, Deus está falando comece a receber porque Deus está falando Outra mentira que ele tem contado, ele tem tentado convencernos de que a família é uma instituição fracassada. Oh, mentira, ele é mentiroso. Ah, irmão, outra estatística terrível. As estatísticas do IBGE apontam que estamos a ponto de 50% de casamentos que iniciam e se encerram. 50% agora irmão preste atenção aqui, nós estamos incluídos nessa estatística, nunca se viu antes, tanto crente se separando dentro da igreja, nunca se viu antes, tantas famílias sendo destruídas dentro da igreja, porque ele tem convencido o povo, de que a família é uma instituição fracassada, e talvez aqui dentro da igreja, há famílias que estão sendo destruídas, quem sabe você está a ponto de deixar a tua casa deixar a tua esposa e você mulher a ponto de deixar o seu marido porque o diabo está te convencendo de que está fracassado de que o teu casamento já acabou e Deus está dizendo não me não me não, não eu estou na tua casa eu estou na tua família restauração está entrando aqui hoje restauração está entrando aqui hoje não vai acabar não vai acabar esse demônio de contenda vai sair hoje, esse demônio de destruição do teu lar vai sair de lá hoje, é uma confusão, é uma briga para lá e discussão para cá, mas hoje Deus está desbaratinando o projeto de Satanás, erga a tua mão e adore a Deus... Porque hoje, Ele está renovando o teu casamento. Em nome de Jesus nós profetizamos, este ano não terá divórcio. Este ano não terá divórcio em nome de Jesus. O diabo não pode vencer. O diabo não pode destruir a sua casa assim. Tu vai aceitar que o diabo entre na tua casa e faça isso meu irmão destrua tão facilmente, Deus hoje está dizendo, não vai acontecer, porque ele está quebrando o laço hoje, ele está quebrando a corrente hoje, ele está destruindo projetos de satanás hoje, fique de pé em nome de Jesus, eu tinha muitas outras mentiras para contar para você, mas o tempo não nos permite... eu quero aqui orar depois, mas antes eu quero fazer aqui um apelo, quem sabe você que entrou aqui, e você entrou aqui para Deus fazer algo na tua vida, porque você já não aguenta mais a vida que leva, o nosso adversário mentiu para você a vida inteira, você que não é crente, que ainda não tem Jesus, como único e suficiente Salvador, ele mentiu para você a vida inteira dizendo que não há razão para você viver Que não dá para ser feliz Que não dá para ter a vida transformada E hoje Ele te trouxe aqui para dizer que Ele tem algo novo para você E o teu adversário está dizendo assim, não vai não Isso é uma besteira desse pregador Não aceita Jesus não Mas Deus hoje está dizendo assim Não dê ouvidos à história e às mentiras de Satanás E vem aqui hoje, erga a sua mão onde você está se você quer mudar de vida, aonde está a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, o teu lar nunca mais será o mesmo, sabe por quê? Porque o enganador vai sair de dentro da tua casa, o mentiroso vai sair de dentro da tua casa, se você está aí do lado de alguém que não é crente, convide a Ele a vir aqui, para nós orarmos por Ele, porque Deus irá mudar a sua vida hoje, a tua casa não será mais a mesma, o seu casamento não será mais o mesmo, a sua vida financeira não será mais a mesma, e você poderá dizer, realmente, o diabo era um mentiroso, mas Deus mudou a minha vida, onde está a primeira pessoa, nós não temos muito tempo, mas Deus hoje está te convidando e Ele está dizendo, eu quero fazer algo novo na tua casa. Eu quero fazer algo novo para você. Quantas coisas que você disse, eu vou tentar. Eu vou fazer um teste para ver se isso daí mesmo funciona. Porque hoje, você não prova Deus na tua vida. Prove Deus na tua vida para você ver o que Ele vai fazer com você. Onde está a primeira pessoa? Tá, a série, aqui está Quais a primeira pessoa onde está a segunda pessoa Eu quero Deus irá transformar a tua vida Deus te ama você jamais se arrependerá desta assim decisão como tu és. aqui está a segunda pessoa onde está a terceira pessoa Deus está falando diz, aqui hoje. Que não há Deus atenção. está destruindo Deus as mentiras Deus de Satanás a sua oh você que está aí, comece a sentir a glória de Deus Comece a adorar a Deus Tem mais alguém? Mais alguém quer receber a Cristo? Aqui está mais uma pessoa Onde está a próxima pessoa que quer receber Algo novo na sua história Jesus está aqui hoje para mudar a tua vida Jesus está aqui hoje para Era Machor e sério Eu sinto a unção de Deus aqui. Começa a renovar a vida de crente hoje. Comece, comece. Passa Espírito, passa. Começa a sentir Deus aí na tua vida. Comece a adorar a Deus aí, crente. Porque hoje Ele tem renovo para você. Ele tem renovo para você. Aqui mais uma vida aceitando Jesus. Tem mais. Deus tem mais, tem mais, Deus quer mudar a tua história, saia do seu lugar agora, saia do seu lugar agora, Deus te trouxe aqui para mudar a tua vida, para desmascarar a mentira do diabo, para dizer que você é vencedor, Deus, Jesus, quanta gente chorando irmão? quantas almas aceitando Jesus, chorando é porque a mentira do diabo caiu hoje a mentira do diabo caiu hoje a mentira do diabo caiu hoje famílias estão sendo restauradas aqui famílias estão sendo restauradas hoje aqui. Você que se afastou da igreja volte, Outra vez. volte, volte, volte. Você que se afastou da igreja Vai venha. Frente, Deus está dizendo assim: Outro Eu mais. tenho algo novo para você. Volte, volte, volte para Jesus. Quem sabe, volte hoje, hoje para Jesus. Volte, volte, volte. Volte hoje para Jesus. Adore, glória, glória a Deus Honras e glórias ao nome de Jesus Se você puder adorar, adore aquele que, é, que era, que há de vir Vocês que estão aqui na frente, meus irmãos Nós estaremos agora orando por vocês nós vamos orar por vossas vidas. O diabo é o pai da mentira. Nós ouvimos hoje uma palavra de Deus. Uma palavra que tocou os nossos corações. Se o Senhor pelo seu Espírito Santo tocou em você, venha. Porque só você e Deus sabe o quanto você precisava desta mensagem. A verdade é que todos nós precisávamos ouvir estas verdades. Ainda que caminhemos com o Senhor, todos nós precisávamos destas verdades. A presença gloriosa do Espírito Santo aqui está, manifesta. E dentre tantas mentiras que Satanás conta... Como se fosse verdades. E há verdades que eles contam como se fossem mentiras. O pastor Cléus trouxe o quanto tempo permitiu e o Espírito lhe dirigiu. Tantas verdades preciosas, mas há no meio da congregação uma graça e um poder sobrenatural de Deus que é o antídoto contra toda mentira de satanás